Estou mandando para vocês de novo, tá? Salve, salve galera! Tivemos alguns probleminhas aqui técnicos de som, mas já foi resolvido e voltamos novamente com os nossos convidados de hoje. É... Angelita, boa tarde, seja bem-vinda. Boa e tarde. vamos começar tudo de novo. <risos> Não tem problema, Diego. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu sou Angelita Bonifácio, sou gestora do Instituto Pernas Preciosas. Trabalho inserindo pessoas com deficiência no esporte. Essa é a nossa missão em é estar resgatando pessoas aí com deficiência e levando para conhecer o esporte. E temos também o professor Márcio, Márcio que é do Goalball. Você apresenta para a gente, fazendo favor. O robô é um deles. Hoje a equipe de Londrina é uma das melhores do Brasil, está em sétimo lugar do Banco ok? E, a gente, e esse ano também está fazendo parte da, da seleção brasileira com o robô, trabalhando lá junto com a comissão técnica para buscar esse novo ciclo aí que, vai, que se iniciou rumo a Paris 2024. Obrigado pelo convite, Diego. E agora o nosso treinamento, treinador de personalizado, o homem que é fit, que eu conheço desde desse assim, ó apesar que agora o homem está desse tamanho assim, então agora fugiu do, do, do, do, do, do braço do pai. Né? Mas Mitamura, seja bem-vindo, boa tarde e se apresenta aí para o pessoal. Obrigado, Diego, muito obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Meu nome é Fernando Mitamura, mais conhecido como coach Mitamura. Eu sou ex-atleta de futebol, eu sou profissional de educação física, com mestrado em exercício físico e dentro da educação física, eu trabalho em algumas linhas de, tre de, de treinamento, né? Per treinamento personalizado, consultoria online. Né? Eu sou sócio-proprietário da Academia Rise Hub também aqui em Londrina. E realizo mentorias para personal trainers. Só, só um minutinho, como é, que é o nome da academia? Rise Hub. Eu não sei falar isso aí não, moço. Eu não sei falar esse troço aí não, moço. É muito difícil esse negócio aí. Academia Rise Hub, frente ao Lagapó, as margens do Lagapó. E agora a lenda... Ericson Baiano, o homem que tem muita história para contar, que eu vou dar uma apertada nele aqui Que nós vamos rir bastante com esse homem hoje Érisson, boa tarde, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o convite Boa tarde, Diego, boa tarde a todos aqui que estão, boa tarde a todos que estão nos assistindo Obrigado aí pela oportunidade, tá? Quem não me conhece, eu sou o Erison Santos Sou um ex-atleta profissional de futebol Hoje sou gestor comercial e palestrante Palestro não somente na área motivacional, mas também na área de vendas e é um prazer imenso estar aqui mais uma vez aí para compartilhar um pouco e escutar também essas histórias. E quero aproveitar já e parabenizar o pessoal do Instituto Roberto Miranda que está aqui presente por esse projeto fantástico. É, quem não conhece, eu convido para que vá conhecer, não somente o Instituto, mas também essa modalidade, golbol, já tive a oportunidade. E realmente é inspirador, motivador e você aprende muito. Tá? Obrigado, Diego. É, hoje nós temos muitas histórias, nós temos... É, o para-desporto, nós temos treinamento personalizado e a lenda baiano que está aqui conosco, que é uma pessoa ímpar e o que esse homem vem fazendo na parte de é, palestras, consultoria para equipes e tre na parte de treinamento também, contando um pouco da sua história, é uma coisa fora do normal. Angelita, conta para gente... Como que surgiu essa essa necessidade sua para trabalhar com o paradesporto e, e por que que o instituto foi criado? Então, Diego, em 2018 eu fui convidada para estar tá empurrando um cadeirante para me ser voluntária empurrando um cadeirante numa corrida de rua e foi aonde me despertou o interesse em, em ter mais pessoas com deficiência, mais cadeirantes participando das corridas de ruas. Então, foi onde eu comecei a chamar meus amigos, familiares, para estar empre emprestando suas pernas, né? falando para eles que eles também poderiam ser, emprestar suas pernas, ajudar uma pessoa com deficiência, para ele estar participando das corridas, fazendo alguma atividade, né? sentindo o vento na cara. E aí eu chamava as pessoas, empresta suas pernas, suas pernas são é preciosas. E daí o nome do projeto ficou cada vez mais pessoas com deficiência me procurava querendo participar das corridas de rua, cada vez pessoas querendo ser voluntários, querendo ser pernas. E aí foi onde eu fiz parceria com a CAP Eventos, com a R80, e todas as corridas que tinha em Londrina, que tem né, hoje em Londrina, nós participamos, cinco minutos antes da largada oficial, os pernas preciosas saem, com as crianças, idosos, pessoas de todo tipo de deficiência. Inclusive no próximo domingo agora nós vamos estar participando da corrida em comemoração ao aniversário de Londrina às sete e meia lá no aterro os pernas preciosas vamos estar lá junto com os atletas é um compromisso meu com você Angelita eu vou lá para fazer uma matéria para eu colocar no programa da segunda-feira combinado e, se der loucura a gente entra ao vivo de lá no, no programa a gente entra ao vivo para mostrar realmente o que é Porque eu, eu, eu, eu tenho uma coisa comigo O que me toca é, é, é o que eu faço Eu falo que eu tenho Uma, uma, uma, uma parceria muito grande Com o homem lá em cima Porque, a, a, Tudo que me toca eu falo que eu vou fazer na hora E Fui tocado Vou estar lá com vocês de manhã E vamos entrar ao vivo Pelo celular E, e, e vamos fazer uma, Sim, é uma, uma, uma, uma, Um negócio legal com todos que vai estar tá lá que ótimo. É, o esporte, ele transforma e salva a vida de muitas pessoas. né? Não é é algo mágico, é algo que a gente consegue devolver a vontade de viver. Eu vejo hoje no o brilho no, no olho, nos olhos dos meus atletas, assim, de cada um que chega depressivo, cada um com a sua história, pessoas que sofreram, sofreram acidente, ficou paraplégico, e vai ter que recomeçar a viver em cima de uma cadeira de roda. Então, eu consigo devolver essa vontade de viver, mostrando o esporte que ele consegue ultrapassar todos os limites. Inclusive, já quero mandar um beijo aqui especial para o João Lopes, que é amigo dele, já até falei com ele, conhece ele desde pequenininho. O João teve um acidente de moto, ficou paraplégico, vai fazer acho que dois anos. E através do esporte, do Pernas Preciosas, hoje ele treina com a gente, está aí super feliz. Um grande beijo, João, para você. Então, é isso, o Instituto Pernas Preciosas tem essa missão também, é algo que me tocou eu, aquele dia, sendo voluntária, empurrando aquele cadeirante, foi algo que eu também senti, foi o que você, me, o que você disse agora, eu senti essa, esse toque de Deus também, porque, Diego, quantas pessoas cadeirantes estão trancadas dentro de casa hoje, sem nenhuma oportunidade? né? Ainda mais uma pós-pandemia dessa, quantos já não, não ficaram depressivo ou a família toda já está depressiva porque daí é o pai que tem o diabetes que sobe a pressão alta. Então, sim, é, nós precisamos e devemos dar essa oportunidade para essas pessoas. E é o que eu falo, né, O é, é, é. As pessoas com a deficiência, ela precisa de um cuidado totalmente especial. É, às vezes, e, e é o que eu falo, normalmente é, os pais, os irmãos do deficiente, já são pessoas um pouco mais idosas. Então, ele já tem também o sofrimento dele da vida, e também vivendo e vivenciando o sofrimento do filho. O você queria fazer um comentário também aí, né? Isso, pegando o gancho aí da Angelita, é, eu gostaria de falar, ela falou sobre a saúde, né? ela começou a abordar e eu vou aprofundar mais um pouco. O esporte não somente a saúde normal, mas a saúde mental que é muito importante. Eu tenho certeza que esse trabalho que a Angelita está fazendo mudou completamente a vida dessas pessoas que sofreram realmente algum tipo desse, de perca grandiosa que a gente pode falar. E com o esporte é onde ela consegue realmente se inserir, não somente no, no mercado de trabalho, porque acaba sendo uma preparação maior, mas vem a questão da superação. Então é muito difícil. Agora, com esse período que nós tivemos esses últimos dois anos, a saúde é, mental das pessoas foram ao ápice e, principalmente, quem não praticava nenhum tipo de esporte. Aquela pessoa que tinha a... a que tinha já o hábito de praticar esporte, conseguiu se reinventar dentro de casa, fazer alguma atividade, correr ao ar livre, e aquelas pessoas que não conseguiam ter essa, esse tipo de, de, de, de cotidiano, de estar ali praticando esporte, com certeza sofreu muito mais. Então, o, o grau de, de pessoas com depressão e com problemas emocionais aumentou muito com a pandemia, e se tivesse a prática do esporte, com certeza e teria evitado bastante. Então, parabéns, Angelita, mais uma vez pelo trabalho. Eu falo que o esporte em si, ele traz a pessoa para a vida. O Mitamura pode falar melhor a respeito disso, que ele trabalha 100% focado, é a profissão dele. O Mitamura, você já trabalhou, já teve experiência de trabalhar com pessoas com deficiência? Sim. É, inclusive, né, só pegando o um gancho também do que o Erickson falou anteriormente, é, depressão e transtornos mentais, na verdade, as evidências estão mostrando que já eram né, a segunda causa de, de incapacidade no mundo, principais causas de incapacidade, ou seja, que afastavam mais as pessoas do trabalho. Então, exercício físico, não apenas em relação aos benefícios fisiológicos, né? que ele, durante o exercício e após o exercício você acaba tendo, mas o aspecto social também ele é muito forte né, dentro da, dessa perspectiva. E em relação a, a trabalhar com atletas, né, com pessoas e atletas né, é, no esporte paralímpico, eu tive três oportunidades, uma eu continuo ainda, né, que é a Vitória, que é para ciclista, que inclusive agora ela acabou de, de ganhar o campeonato brasileiro, uma, par, uma etapa do campeonato brasileiro, e a Teca também, que o Márcio conhece, né? a Teca é, do para-atletismo. Né? Nas Olimpíadas, né? no, em 2016, ela teve né? medalha de bronze nos 200 metros. Então, eu tive a oportunidade de fazer o trabalho no treinamento de força, né? cuidar dessa parte do treinamento de força. E é muito legal porque eles são super atletas, eles se esforçam muito e se, e se dedicam muito para o esporte. E é bacana porque, como vocês falaram, muitas pessoas né? Muitas que sofreram alguma perda... Elas acabam ficando em casa, depressiva e acaba perdendo muitas vezes o sentido da vida. Então, vai muito além realmente do, que, do de só praticar uma modalidade. O esporte ele é vida e não apenas para a gente, para todo mundo. Tá? Eu, eu tenho uma, uma uma colocação que ela é minha. Isso aí eu falo, é meu, eu, o Diego. Tá? É, é, até o Erisson pode comentar depois dessa minha colocação a respeito do, do que eu vou falar. Eu fico impressionado, Angelita, Márcio, Tamura e, e, e Elison, agarra a determinação, a resiliência dessas pessoas. A gente viu as Olimpíadas, o Brasil brigando para ficar em vigésimo em décimo sétimo e não sei o que, não sei da onde, não vai e o investimento que o COBE faz em cima do ser humano dito normal e o resultado não vem. Aí a gente vê com toda a dificuldade que se tem, com toda superação que se tem e toda a resiliência. Por que eu chamei o Edison nesse debate? Justamente pela resiliência do negócio. Todo dia para eles é uma vitória, todo dia para eles é uma conquista, todo dia para eles é um, é um desabafo, é um... Ah! tô aqui! E o resultado vem. A gente vê os nadadores sem braço, braço amputado, braço que, que não, não teve formação completa. A gente vê um multicampeão nosso, é o cara que é o cara da natação... Que parou agora, é monstruoso de você ver aquele cara nadar. Para você ter uma ideia, tiveram que colocar uma outra categoria para jogar ele no meio de, do, do, dos outros, porque não tinha outro atleta para bater com ele. A gente vê os cadeirantes, ali, tá correndo e vai aquela. aquilo ali é uma resiliência. E que, que a gente não vê, Erikson, nos outros competidores, que ditos normais, parece que. Ah, cansei. Os para-atletas não cansam, cara. Os caras não cansam. Me desculpa que eu vou falar aqui. O tesão que esses caras têm é muito maior do que o tesão dos ditos normais. Elson. É, Diego, vou, vou, vou, vou um pouco agora para a área que eu estou bem atuando, que é essa parte comportamental. E assim, em empresas, né? É, o esporte, vou voltar em um pouco da área do esporte. O esporte não somente em saúde mental... Mas para a vida do ser humano, entendeu? Porque o esporte, você tem, aprende a ter foco, disciplina, engajamento, você consegue lidar com outras pessoas, você consegue lidar com as dificuldades. Então, isso no meio corporativo é essencial. Isso dentro de uma família é essencial. O esporte te, te ensina você a superar os obstáculos e a ser resiliente. Resiliente é suportar o momento difícil. Então, o esporte dá isso. Vindo para esse lado, é, é uma lição muito grande. Eu falo muito de resiliência, minha vida foi de muita superação resiliência, mas toda vez que eu vou no instituto, principalmente Roberto Miranda, onde eu estou mais próximo, é uma lição. É uma lição porque você começa a ter uma visão diferente da vida, porque você precisa ver o tanto de atividades que eles fazem, o tanto de coisa que essas pessoas fazem mesmo tendo essa deficiência, que eu acredito que, não sei se usaria esse nome deficiência, porque muitos deles são muito mais capazes e corajosos do que a gente. Sim. Eu quero ver a gente com dois olhos. Tapa o nosso olho e coloca para a gente fazer alguma coisa. A gente não consegue nem sair de casa. A gente está com dor de dente e eles não. Eles superam tudo, cara. Eles fazem loucura. É, assim, quem tiver com depressão, quem tiver com alguma coisa, achando que é difícil a tua vida, vai assistir uma partida de golbol, é uma hora, uma hora e meia, ele vai te ensinar tantas coisas, mas vai com a, com a intenção de realmente de aprender. É, um, eu falei uma vez que você vai sempre descobrir que a sua dor não é tão grande quando você observar ao seu lado e ver uma outra pessoa com uma dor bem maior que a sua e estiver rindo. Então é a mesma coisa. Você vai ver que o teu problema, tua incapacidade não é tão grande quando você olhar uma dessas pessoas fazendo essas coisas maravilhosas, fantásticas, mesmo com essa... Com, não, não vou usar a palavra deficiência, mesmo com, com essa falta que eles têm, entendeu? Todas as dificuldades, com dificuldades, com dificuldades do seu dia a dia. Já, é, é isso que a gente fala. Sim. Eu Sim. falo que é, até ali na, na onde você tem. Uh, no Jardim do Sol ali, né? Sim. Que você atende yes. ali. Yes. Né? Eu tenho um primo, que eu falo que é meu primo, mas é, é por parte de tio, o Júnior. Um excelente pianista cego Um excelente pianista, ele estudou no Sagrada Família, aonde ele escutava e datilografava tudo que ele estava fazendo. Foi o melhor aluno da sala do ano, foi o exemplo de aluno, superação, fez faculdade, fez mestrado, fez doutorado, hoje o homem é um monstro. Deficiência da quem? Deficiência aonde? É igual você falou. O goalball, que é o homem que tá aqui. Rapaz, se fechar meu olho eu não sei nem para onde que eu tô indo. E os caras ali, ô, oh, que emoção foi aquela? Parou o Brasil para ver uma semifinal e uma final de goalball. Eu achei lindo aquilo. E acho, acho e isso é um papel meu, de comunicador, que estou começando a ser. Eu acho que eu sou obrigado a mostrar e a colocar isso. E eu falei isso para minha esposa, quando acabou a final do golbol que nós somos campeão. Eu falei, o Brasil precisa conhecer as modalidades para o limpo. O Brasil precisa ter a cara dos paralímpicos, porque assim nós vamos mudar muita coisa nesse país. Márcio, fala para mim agora o que é o seu trabalho, como é e como quem está em casa nos assistindo, que tem alguma deficiência, possa participar desse projeto. meio para autoestima, né? E o fim as, as competições, claro. Mas ninguém vai para o instituto para jogar futebol, né? Mas lá sim ele vai aprender o GOBOL e vai desenvolver. É, começando com esse sonho do GOBOL há 15 anos atrás lá no instituto, né? O, o seu Roberto, que é o nome do instituto que leva hoje, comprou a ideia e começou a desenvolver, a aprender. Eu falo que não foi eu que escolhi o GOBOL, mas sim o GOBOL me escolheu <risos> para trabalhar. Né? Porque como que eu... na faculdade a gente não tem essas situações de aprendizagem, né? aqui nós temos profissionais daqui da área né? que, que sabem, a gente tem uma pincelada do que é o parado do que é isso, é mas a gente, a gente não conhece a fundo. E aí por interesse, pós faculdade, tudo conheci a modalidade e fui desenvolvendo. Então é um trabalho muito importante, a gente, a gente trabalha por, por... questões de percepção estática, auditiva, é, sinestesia, é, é, espaci... noções espaciais, e o GOBO vai ajudar nisso. O robô ajuda o sujeito, que é preciso ter ideia, a andar na rua com mais segurança, com mais autonomia. Por quê? Porque a modalidade esportiva, que nem é, chegou a chover no molhado, mas assim, ah, o esporte é importante, muito, todos nós sabemos, é importante para a pessoa que é mais, mais mordida um pouco, para a pessoa que é saudável, tem que manter essa, essa saúde. Imagina uma pessoa com deficiência, muitas vezes é segregada da sociedade pelos outros, e não tem espaços específicos para a pessoa trabalhar no seu dia a dia. Então o esporte vem para isso, vem para somar. somar. Né? E hoje nós temos vários campeões sim. Mundiais e paralímpicos Dentro do cenário nacional Hoje o Brasil sim é uma potência paralímpica Claro, precisa de investimento? Muito Muito, muito investimento aí, a falta Como você falou, o investimento, para você ter ideia um campeão para, olímpico um campeão olímpico ganhou do COBE O Comitê Olímpico Brasileiro O um valor de 320 mil reais por medalha de ouro um campeão paralímpico ganhou 160 mil né? Olha a diferença um Dobro e quem subiu 4 medalhas no Brasil, foi para mim ou foi para mim? Não, eu acho que todo mundo tem seu valor. A gente não pode falar assim, ah não, eu acho que tem que ser em condições iguais. Eu acho que todos têm o mesmo direito. O homem toca numa coisa, ele entra numa seara aqui e me deixa doente. É o investimento. Aonde vai o investimento? Eu acho que tinha que categorizar. Quem leva o nome do Brasil com mais força? Quem que dá mais visibilidade para o Brasil lá fora? É isso que nós temos que apoiar. Qual foi o valor do, do, do, do, do, da premiação para o dito é, perfeito? É, é, é, é, é, é, é uma modalidades olímpicas, né, vamos dizer assim. Olímpica, é. 302. 320 dourado. mil reais a medalha dourada. Dourado. Valeu a pessoa que ganhou a medalha de 320 mil. 320 mil. Para o esporte paralímpico, 160 mil. 160 mil. E para o esporte coletivo, o ideia? O Gol Bol, que você falou, foi dourado, né? Foi medalha de ouro. Cada atleta ganhou 80 mil. Metade ainda do valor individual. Aí eu te faço uma pergunta. Pelo amor do meu Senhor Jesus Cristo, você me deixa doente. É... Quantas medalhas de ouro o Brasil teve? Olímpica? Olímpica. Nossa, agora fugiu da cabeça. Acho que foi 8, 7, nove, 9, nove, 9. Nove. Foi 9. Nove. Foi a melhor posição dele no ranking, né? 9 medalhas, medalhas, né? Nove. Agora eu vou mal um pouquinho. Quantas medalhas o dito deficientes tiveram de ouro? Não, pode procurar, pode procurar aí, pode enquanto, procurar. Não enquanto... nele, o que ele está procurando no celular dele? Eu gosto de ver, eu, eu não, isso aí no Baiano, pelo o amor de Deus, no Baiano. Ô Diego, enquanto ele procura, eu vou, vou, vou fazer uma... uma... Dá, uma dá, dá, dá, dá um deixa bem grande aqui, né? O esporte deveria ser e tem a obrigação de ser meritocracia, não é isso? Eu acho que é o mínimo. E, e como, como a gente poderia, né, nossos, nossos responsáveis pelo esporte, é, responder uma pergunta dessa? Se é por mérito, deveria quem Sabe entregou é mais, problema, mais ganhar mais. Sabe qual que é o grande problema que... é Isso Daí, só um pouquinho. É, quantas medalhas? De, de, ouro? De, ouro. De, de ouro? De ouro. 22. Peraí. <risos> Calma. É... O olímpico, quanto? 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, quantas medalhas o, o, o, o, o paradisporto o para trouxe de ouro? De ouro, 22, no geral, no geral, de 70 medalhas, 22 medalhas de ouro, e aí eu te faço uma pergunta, quem ganha o mérito das coisas? Ai, fulano foi medalha de ouro na Olimpíada de Barcelona. Foi medalha de ouro na, na Olimpíada de não sei de onde. Eu não vi vocês colocarem um medalhista olímpico para falar num programa de esporte. Eu não vou dar nome porque eu não vou encher a bola vocês não. Eu não vi nenhum. E eu sou mais doente do que tudo, vocês estudem. Eu vou fazer um programa... Um programa. Ao vivo, dentro de cada instituição que trabalhar com pessoas com deficiência. O que Pernas bem. Preciosas trabalha. Ô Angelita, hoje nós vamos fazer uma matéria com o pessoal do vôlei sentado. Eu vou lá e nós vamos fazer. Vamos gravar, vamos entrevistar, vamos colocar. Eu venho e trago no programa. Ah, eu vou lá ver agora o alterofilismo. Vamos lá. Ô Mitamora, e agora eu vou dar no meio de você também. Corta lá no japonês lá. Eu não quero nem ficar, não, não, não, não vai nem pra mim, vai lá no japonês. Vamos ver. Já, olha lá, eu falei que ia nele que ia colocar o celular do homem. Eu preciso que você abra a porta da sua academia. Claro. Eu tô pedindo de coração pra você. Você foi meu atleta. Sim. Um dos melhores atletas que eu tive. Hoje você tá numa condição que você pode ajudar. Sim. Eu estou pedindo pra você ajuda, porque eu vou ser bem sincero, a ajuda que o poder público dá para essas pessoas que estão aqui uhum. é irrisório dentro do que eles possam fazer, sim. então eu Diego estou te pedindo, abra a porta da sua academia, veja o horário que esteja com menos clientes seu e faz uma parceria com esses dois, sim a gente pode conversar, conversar. Você não sabe o, o, o, o, o tanto que você vai Sim. me deixar feliz. Eu acho Conversa que você é uma bem pessoa, bem. Eu estou pedindo para você porque eu sei que você é uma pessoa que você não tem um coração. Você tem é, é outra coisa dentro desse peito aí, porque é, é, é, é o que você faz, é o que você sempre fez e o carinho que eu tenho por você é uma coisa fora da casinha. Sim. Tá? E agora fala um pouco do que você faz e do que, é, é, como que funciona, que eu quero te escutar. Vamos lá. É... Você chorar. <risos> Como eu falei, Diego, eu tenho, né, na verdade, alguns braços né, de, de trabalho ali, né? Então, dentro da educação física, eu acabei me especializando é, mais na linha de promoção da saúde, mas eu venho do esporte de alto rendimento, né? Então, tive a oportunidade também de trabalhar em seleção brasileira, mas do esporte, né, no, no hockey, sob a grama. Oportunidade de conhecer alguns países trabalhando como preparador físico, disputando campeonatos mundiais também... E aí eu tento trazer toda essa essa bagagem, né, essa breve bagagem que eu tive para o esporte para a minha, minha vida diária, né, tentando é, extrair o máximo do meu, do meu potencial todos os dias. E ali na RISE, né, que é a academia que, que, que eu acabei abrindo há dois anos e meio, a gente trabalha é, com 70% mais voltado à promoção da saúde e 30% no desenvolvimento atlético. Tá? Então a gente recebe vários atletas né, de, de diferentes modalidades, é lógico que quando a gente fala de esporte, de alto rendimento, é, eu falo que o Brasil ainda precisa melhorar muito, porque, na verdade, não se tem muito investimento. Então, tudo que fala de esporte, de alto rendimento, normalmente, normalmente, desculpa, normalmente a gente fala em relação a, ao futebol, 80% futebol. Então, ali a gente acaba recebendo bastante, né, vários atletas do futebol, mas a gente também trabalha com, com atletas do paratletismo, do, do paraciclismo, para né, que a gente acaba fazendo um trabalho legal com eles, né? Abrindo nosso espaço para que ajude eles também a conquistar, né? É, ajudar na, na, na performance esportiva deles. Eu tenho eu, agora eu tenho outro pedido você. <risos> <risos> O pessoal do autofilismo ganhou dois bancos para treinar. veja se você consegue um espaço na sua academia que você possa ajudar esse, esse pessoal vê e depois, Diego, ó, dá para colocar e aí a gente volta a conversar. Sim, eu é, eu, que... eu tenho certeza que é, eu não estou colocando os outros profissionais abaixo do Mitamura, é porque eu tenho como se fosse meu filho. É, foi criada uma uma uma amizade e, e um reconhecimento com esse menino que é, é fora da casinha. A hora que eu vi esse menino formado. E, e, e dando palestra, junto com a seleção de hockey na grama, fazendo um trabalho de preparação física e tudo, é, eu fico muito por porque é sinal que a gente fez um bom trabalho, porque Sim. quando ele treinou comigo, ele estava na, na na infância partindo para adolescência e, e, e já entrando para a fase adulta, então é onde se cria. O caráter é onde você vê que a pessoa é, é digna e, e, e que vai dar alguém na vida. E é um, um dos meninos que eu tenho esse grande prazer de falar. Deu gente e deu gente da melhor qualidade do mundo. Obrigado Diego. Sem palavras aí, tá? Então você olha para mim Sem e sentido. vamos conversar depois para a gente poder é, é, se ajudar, Sim. tá? E eu quero mandar um abraço agora aqui, ó, pro pessoal que, que tá que está em casa nos assistindo aqui, ó. O Elias Oliveira falou parabéns pelo programa A Marcia Menezes, parabéns Nossa super coordenadora Angelita Bonifácio O Eduardo Matos, parabéns pelo programa Eu sou atleta do Pernas Preciosas O Patrick é, Esporte é tudo Hashtag GoBall Tem fã aqui, tá vendo? tá vendo? O Ney Lima Mandou um abraço pro Baiano O Ney Goleiro Grande Baiano, meu jogador hoje excelente palestrante Dá um exemplo para muitos garotos. Parabéns, meu 10, dando exemplo para muitos. O Júlio Fêneman tá lá de Curitiba nos assistindo. O Rafael Crepaldi também está nos assistindo. A Márcia Menezes, a falta do patrocínio para os para atletas é absurda hoje em dia. Isso daí é uma coisa que, infelizmente, quem cuida do dinheiro é quem nunca participou e nunca foi atleta. A verdade é essa, Baiano. E eu vou mais... Dentro do para desporto, quem tem que ser e tem que ser desvinculado do COBE, eu já falo que esse COBE não serve para nada, a não ser roubar dinheiro das instituições que não tem repasse, não tem nada, no entanto que aquele o Rusman está preso. Por quê? Não tinha verba repassada, não zoou com o plantão. Aqui nas Olimpíadas do Brasil foi uma lavagem de dinheiro do tamanho do mundo. Não chegou dinheiro tanto para pro, pro, pro, pro, a geração olímpica quanto para... Se não chegou para a olímpica, irmão, imagina para a Paralímpico. O, que, que, o que, que veio? É coisa fora da casinha. Então, assim, eu acho o seguinte, tinha que desmembrar, assim. O que, que é para desporto? Tem lá um cargo destinado para o para desporto quanto que tem de verba é tanto, é igualitar, irmão, é o, o, a geração olímpica tem, um exemplo, 4 milhões trabalhar, a, para trabalhar, o para-desporto tem 4 milhões para trabalhar, porque o taekwondo, com a senhora Natália Falavínia, teve um milhão e oitocentos para fazer o ciclo olímpico. Exatamente, o silêncio pairou no ar. Aí eu falo pra você, o para taekwondo foi para as Olimpíadas esse ano. Entrou nas Olimpíadas esse ano. Quantas medalhas nós trouxemos no, no para taekwondo? Todos que foram medalhados. Todos. Chega a me arrepiar. Todos! Erickson, o ponto dos caras era onde não tinha o braço, irmão. Defendia desse jeito, chute e entrava batendo. Você vê a luta, é coisa fora do normal. Mas você vem falar para mim que não tem apoio, que o dinheiro não vale, que a medalha dos, do, do, do, do, do, dos olímpicos é melhor do que, é, é bem mais pago do que a medalha de um parolímpico. Você que ser é o, o contrário. Para incentivar quem tem a necessidade fazer. E eu tô vendo que você tá mostrando um negócio pro Mitamur, eu quero saber o que você tá mostrando. Se você não mostrar pra mim, não colocar, eu vou ler e o Mitamuro vai falar. Pode, não, pode cortar lá na manhã. Não, eu tava falando, eu tava mostrando o um programa ali, um comentário, né? É, a gente tá falando muito de diversidade e desigualdade, e eu vejo grandes profissionais, até da televisão e nacional, falando da desigualdade, e é uma grande desigualdade que acontece, entendeu? É o mesmo, tipo, no caso do futebol, é o mesmo futebol. Entendeu? É, a mesmo treinamento, é, tá certo que os torcedores ainda não compraram é, em todos os times, não compraram a ideia, mas você acompanha um time do Corinthians, o estádio lotando, por quê? Porque a partir do momento que tiver investimento do, dos times, a torcida vai comprar a ideia também, no feminino, no futebol feminino, né? É, o Corinthians vem na frente aí já, fazendo no isso No entanto, que foi? ganhou a triplice coroa esse ano, ganhou tudo Exato. O Tá, e, e eu quero, quero aproveitar para vocês que estão nos assistindo e que vão nos assistir, quando vocês estiverem fazendo a preparação do seu filho, procure um profissional. tá Esse que está aqui do lado já acompanhou o trabalho dele, então eu tenho que falar a verdade o que é certo. O cara é um baita profissional, não é um dos mais baratos, mas o trabalho dele vale muito a pena. Não, mas é, tudo que é bom é mais caro. Mas é verdade. Mas, mas é um investimento que, que dá resultado. Eu sempre falo... O que eu, o que é saúde, eu tenho... né? Exato, não saúde. E na parte profissional de alto rendimento, ele capacita atletas que se empregam. É um trabalho realmente que e muitas equipes de futebol não têm. Eu já acompanhei esse trabalho. Então, eu estou falando porque muitas pessoas me conhecem através do futebol e ficam me pedindo orientação. Eu sempre falo dele, ele não sabia. Mas, assim, ele faz um trabalho realmente... Capacitado para que seu filho esteja preparado para ir para uma equipe de futebol. É um excelente profissional, eu acompanho o trabalho dele. Aqui não foi nada planejado, ele não sabia que eu ia falar. E eu estava mostrando os comentários do programa aqui. Mas o sim... Carlos Kojac também está conosco, o Valmir Lima também, que é, ele sofreu um acidente e ficou é, paraplégico, é um parceiraço, esse, esse, esse o Valmir. O Patrick, é, Engelman. O Instituto Roberto Miranda também é do, do Instituto. A Márcia colocou aqui, ó, sendo justa, tínhamos na Paralimpíadas de Tóquio no Sport TV. Verônica Hipólito, Clodoaldo Silva, Adrian Santos e Fernando Fernandes como comentaristas. Isso eu acho fantástico. Oh. Tem que ser. Diego, eu acho que essa Paralimpíadas de Tóquio foi um marco dentro da questão da A mas o canal Brasil também, TV Brasil vários jogos, de várias modalidades. Que entrou no jogo, né? Eu falo, a TV Brasil entrou no jogo. Que nós temos que, que parabenizar. É, eu faço, eu não, eu não, veja bem, gente, eu não estou fazendo aqui é, apologia a, a, a, a presidente nenhum. Só que a TV Brasil, que é nossa, o presidente colocou para transmitir. E fazer as transmissões. Então tem que parabenizar o nosso presidente da república que colocou o que é nosso para transmitir o que é nosso. Verdade. Dias. Só, quando a gente fala essa de recursos, fundo, a gente tem que ver uma questão também, que não é só o poder público que tem que, é, que, tem que dar nos é, patrocinar, nos apoiar, mas também é a iniciativa privada. Seria justo se a gente falar aqui. aqui, aqui Esporte, veio crescendo aos poucos, né? Dentro da, Também eu acho que o esporte tem é resultados, não adianta eu querer dar a mesma verba para uma pessoa que está começando que uma verba que já está consolidada o esporte, eu penso nessa questão de gestão, né? Mas eu acho que todo mundo tem que pensar no lugar ao sol e a gente pode falar assim: ah, a gente está criticando, né? Precisa de muito apoio, está muito aquém do que precisa ser, mas eu acho que é, estamos caminhando. O que eu falo é. da verba, ô Márcio, eu não estou falando a, a, não, nem não da fundação de esportes, não, não eu estou falando do governo federal, eu estou falando do governo estadual. Porque a gente sabe que as, as, a, a, a funda, as fundações de esportes que se tem, eles fazem milagre com o dinheiro que mandam para eles. Perfeito. Porque eu falo que é, é, é, aonde é, nós tínhamos uma verba de 1 um milhão e 800 mil reais para o esporte de Londrina, quando o, o, o Fernando Madureira assumiu a Fundação de Esportes como como o, o seu gestor, essa verba subiu para 5 milhões e 600. Olha para vocês verem. De 1 milhão e 800 em uma gestão só, que quis brigar pelo esporte, subiu, subiu de 1 milhão e para 5 milhões e 600. Ele fechou o ciclo dele na fundação com essa verba a hora que veio para a nova gestão, a primeira coisa que quiseram cortar foram a verba do esporte. É, é isso que eu não consigo entender. E digo mais, o Marcelo Guido faz chover no molhado também, com o dinheiro que tem. Porque você fazer uma gestão, aonde você tem, você tinha 5 milhões e 600, daqui a pouco você vira e fala assim, você tem 3 milhões e meio agora. Como que você faz para gerir essa situação? Então o que eu falo é o que O poder público é prefeitura da prioridade para o esporte, porque o esporte de base é aonde lá na frente você vai economizar com saúde, você vai economizar... Com a segurança, porque se, o, se o, o, a, o adolescente, a criança, estiver dentro do esporte, ele está aprendendo coisas boas com profissionais igual o Mitamura, com profissional igual o professor Márcio, com profissionais sérios que tem em Londrina, profissionais esses registrados no CREF. A hora que você for colocar o seu filho para fazer um treinamento numa escolinha de futebol que seja. Professor, o senhor é formado? O senhor tem o craft? Começa a olhar com outros olhos... Para quem que você vai colocar o seu filho? Começa a ter uma visibilidade maior... Com pessoas que têm a capacidade... Ah, mas não me tamura para treinar com ele... É caro... É caro não... É o que ele estudou... Para ele ter esse valor... Você pode ter certeza que você não vai ter lesãozinha não, viu? A hora que você for fazer lá, ó... agachamento terra lá aqui... Não vai puxar as costinhas não... Porque ele vai te segurar... Ele vai colocar você na posição correta... A hora que seu filho for treinar um tiro... Ou treinar força, velocidade... Ele vai estar tá sabendo colocar a carga correta... Para teu filho treinar... Não é o Joãozinho lá do bairro lá... Que tem uma escolinha... Que solta a bola lá e vai colocar teu filho para treinar não... A Angelita tem quantas modalidades dentro do Instituto, Angelita? Hoje, sete. Sete modalidades. E agora nós fizemos parceria com o Instituto Roberto Miranda, onde nós vamos ter a equipe do Bol também, Série B. Oito. Junto com o Atletismo, Bocha, também para 9, Nove, e dez. E a procura, a fila de espera é muito grande, Diego. Você não tem noção, eu não tinha noção que existia tantas pessoas com deficiência. Porque nós não atendemos somente Londrina, toda a região. E Pipo sabe, Aranca, ô Marcio, né? você citou uma situação que que foi a parte de patrocínio Sim. do poder privado Perfeito. da parte privada você sabe por que que não se tem patrocínio da parte privada não tem visibilidade né ninguém conhece é. o seu trabalho ninguém sabe ninguém conhece o seu trabalho ninguém sabe que você é o atual campeão paranaense Ninguém sabe que você faz parte da seleção brasileira de goalball. Ninguém sabe que você e seu irmão trabalham dentro da instituição há mais de 10 anos fazendo um trabalho bonito. E esse, esse, esse, esse negocinho que nós estamos aqui é justamente para dar visibilidade para vocês. E exatamente, Diego. É por isso que eu quero agradecer, né, em nome de todas as, as instituições que trabalham com o Pará de Esporte Londrina, agradecer essa oportunidade que você está nos dando, porque esse é o nosso trabalho, mostrar mesmo... Que o para -desporto existe que as modalidades estão aí, que eles estão ganhando medalha, o, o trabalho do Márcio é lindo, por isso que eu, eu me encantei na Paralimpíadas também, eu deixei até de assistir o basquete, cadeira de rodas, para assistir o goalball, porque é fantástico, e realmente é preciso dar oportunidade, ter visibilidade, para as empresas conhecerem, para as pessoas conhecerem o desporto. Muitas pessoas não sabem o que é um basquete, cadeira de rodas, o que é um golbol, o que é um feliz. Eu vou dar visibilidade para então, isso. Então, o desporto precisa. Eu abracei essa causa. Obrigado. Eu abracei. Eu abracei. Em nome Porque de todos os atletas eu quero, muito obrigado. Eu quero, eu quero acompanhar o patrocínio. Todo mundo briga pela parte de patrocínio. O patrocínio só vem para aquilo que tem credibilidade. Com certeza. Estou num grupo aqui onde o pessoal briga que não tem patrocínio para Londrina. Não se tem patrocínio para Londrina. E não vai ter. Você sabe por quê? Não se tem credibilidade. Não se tem planejamento. Quando você trabalha planejado, planeja, planejando o que você tem o seu objetivo, é igual o Erisson. O Erisson tinha um objetivo. Ele era o quê? Jogador profissional. O que, que eu vou fazer agora? Pô, acabou minha carreira. Vou fazer o quê agora? Ah, vou ficar aqui. É minha esposa linda, os filhos lindos, maravilhosos, com as burcas azul desse tamanho, que, que, que é a menina e a menina dele. Que eu falo que, que aquilo ali, filho, é, é, foi feito a pincel aquilo lá. Você está de sacanagem. Oh, você está de sacanagem, nego velho. De verdade. Você está você tá de brincadeira. Então, aí eu viro para você e falo. Se ele não planejasse fazer o que ele faz hoje, e não pensa vocês que esse homem tá ganhando dinheiro, não, viu? Ó, cortei até a Angelita. Ó, ó lá, ó. Aqui você viu que não é muda. O homem ali é terrível. O homem ali é sacanagem. Eu não sei nem o que, que eu tô. Não sei nem onde que eu olho, mais. agora eu acho que eu tenho que olhar aqui. Ó. É, eu tenho que olhar aqui agora. É Olha lá. Agora eu tenho que olhar lá. Ó, Você tá vendo que chique? Ah, destra! Tá pensa que eu sou pouca bosta? Sou um montão. Então eu falo assim, ó. É, tudo que vai de patrocínio, você tem que ter credibilidade. O Elisson. Tem os patrocinadores dele. Sim. Só que ele começou... Ô, oh, deixa eu dar uma palestra lá na sua escolinha para os seus alunos. Ô, oh, Baiano, mas... Ô, assim, né? oh, Baiano, mas você vai falar o quê lá na escola? Não, vou motivar os meninos. Aí eu tenho que parabenizar quem abriu as portas para Porque agora nós vamos escutar um pouquinho... O que você fez e o que você faz? Erisson, o vulgo baiano. Não é que você falou a questão da... Você falou coisas importantíssimas aí para o meio corporativo, que é a questão do planejamento, é, a questão da credibilidade. Então, desde o início, o meu propósito sempre foi de ajudar pessoas. E, por incrível que pareça, é, mesmo sem ganhar nada, eu fiz com muita determinação, com muito profissionalismo, por isso é importante quando você vai, quando você toma a decisão de fazer algo, independente do quanto você está ganhando, ou se não está ganhando nada, você fazer bem feito, porque tudo é questão de uma preparação. Então, comecei a fazer esse trabalho, como você falou, em escolas públicas, em bairros carentes, em escolinhas de futebol, levei vários nãos, de escolinha de futebol, até. O Jorge abriu as portas para você, se eu não me engano, foi o Jorge? Da onde? Da, da, da do planeta? Não, o Jorge não, não tive a oportunidade. Quem que, que, que abriu as portas? Dá o nome aqui de escolinha. Aqui você pode falar quem que abriu as portas de você, filho. Aqui não, aqui não tem esse negócio de, ah, será que o Diego vai ficar bravo, filho? Aqui é o negócio você de vocês. Aqui é nosso. É, é que foram muitos, é que foram muitos. Mas dá nome. Mas eu não vou conseguir ah, não, falar Não, eu sei, pegue perdão para quem você tá falando aí e, e, e, fala o nome que vem na tua cabeça. Ah, Porque já... são as pessoas que têm que ser é, homenageadas também. Não, perfeito. Tem o... Então vamos falar. então. É, o Londrina. Pode falar, né? O Londrina Sport Clube, o Malucelli, é, a Chapecoense, o Fabinho. Aqui teve o Jair. Hã? Fábio Cunha. Fabinho. Fabinho. Fabinho, Fabinho o sub-20 do Londrina veio aqui fazer um hospital brasileiro. O Fabinho abriu as portas, foi bem meu início. Então eu conheço o Fabinho há muitos anos. É, teve o escolhendo Jair fui na Brataque, fui no São Jorge, fui nesses lugares tudo, mas mesmo sem ganhar nada eu fiz com muito muito profissionalismo e hoje eu estou rodando o Brasil aí fazendo palestras para empresários, para grandes empresas, fiz palestra no Instituto Roberto Miranda também, foi uma foi um momento muito muito especial porque vai, não vai do programa. <risos> foi um momento muito especial porque eu fiz palestras e tinham deficientes visuais, então foi um grande desafio, mas é, para resumir, não ficar muito extenso, é, a gente precisa ter a, a consciência de fazer bem feito, entendeu? É, as oportunidades é, serão restritas, é, como eu te falei no meu início como palestrante, é, recebi nãos para palestrar em locais, mesmo sendo um, sem custo algum, e hoje estou rodando o Brasil fazendo palestras aí. Então, é todo um processo, é todo um planejamento. Quando eu vi a possibilidade de poder ajudar pessoas e, ao mesmo tempo, sustentar minha família com isso, eu não tive dúvidas, mas existe todo um trabalho, né? do mesma forma que foi para me tornar um atleta que enfrentei as dificuldades lá no início, de infantil, juvenil, juniores, até chegar um profissional aí para é fora nada, é país. É nada, é fácil, é fácil, mentira. <risos> Você não sofreu não, bobo? Não, não é fácil, não. Então, eu quero parabenizar, para eu não esquecer, quero parabenizar o João, Espero que você esteja assistindo, João. Ou então, depois, com certeza, a professora que vai falar. Cara, você é um guerreiro. Eu conheço a tua história, te conheço desde criança. É, eu acredito que a sua história deve ser compartilhada, João. Você tem que ter orgulho da sua história, de ter se reinventado, passar todas as dificuldades que você teve aí com você. E familiar também, que eu acompanho, tenho toda a tua família. E você foi um guerreiro, você se reencontrou novamente no esporte. Então, são histórias assim que o ser humano precisa buscar... Parar de ficar seguindo influências aí com milhares e milhares que ficam contando mentiras e coisas que vocês não vão ganhar nada, não levar nada. Procure a história de João, procure conhecer quem é o Instituto Roberto Miranda, as pessoas que estão lá, esses sim são guerreiros, são pessoas que realmente merecem ser ouvidas e escutadas as histórias deles. São pessoas que realmente merecem livros e, e, e merecem ser vencedoras. Então, é, mais uma vez, quero agradecer a oportunidade de de estar aqui falando, e falar que que mais uma vez, Deus me abençoou, e foi o um início difícil, mas agora está vindo a colheita. É, meus amigos, vocês acham que é fácil, mas o esporte, eles nos surpreende E eu quero deixar um abraço aqui para o Carlos Kojac, que está conosco, o Patrick, Márcia, Patrícia o Paulo César, de Cambé, o Grande Sandro, da Fundação do Esporte, também está conosco, o... A Ana Elise, que é lá do, de Santa Catarina, também está conosco. É uma menina que faz um trabalho fantástico lá também. O Diego Cherubim. O Roberto Rara, doutor Roberto Rara, monstro na parte é, de aposentadoria. Essas coisas todas aí do INSS. Esse homem aqui, ele é monstro. Tá? O Reginaldo é, Muritiba também... Aí vem o Wendel Coca, o Jonathan é, Rodrigo Inácio. Colocou assim, ó, parabéns pessoal. O para de de Londrina é muito fortalecido com a visibilidade que vocês dão à modalidade. Você não viu nada ainda. Você não viu nada. Você vai ver o que, que nós vamos dar de, de visibilidade. Agora que o negócio... O, o, o... Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Juízo não tem nenhum. Juízo não tem nenhum. E se tem uma coisa que eu gosto... É quando me desafia a fazer alguma coisa. Amo desafio. Quem me conhece sabe. Falou que não tem, eu vou e É aí que eu quero fazer. O Rodrigo Vilado está aqui e a Silvana Safadi colocou. Parabéns Angelita por estar sempre lutando pela instituição e pelos atletas. Dando a oportunidade de eles descobrirem que não existe limites. Os limites são colocados pela sociedade. Esses, Virgem Maria, cadê aonde aqui? São colocados pela sociedade. Esses maravilhosos atletas dão a alma nos treinos e conseguem fazer coisas que muitos jamais teriam sonhado que iriam fazer. É muito importante o trabalho desenvolvido pelo Instituto que dá a oportunidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas e de todo ao seu redor. É o que nós, é um resumo do que nós colocamos aqui. E o Henrique... Pignataro também entrou aqui conosco nesse momento. Gente, é, quando a gente fala de visibilidade, falta as nossas mídias sociais correr um pouquinho para mostrar. Londrina não vive só de futebol. Londrina não vive só de atletismo. Tem muito esporte em Londrina. E aqui, nesse programa, vocês têm visibilidade e voz. O programa é de vocês, o programa não é meu. E eu quero colocar vocês na mídia. Eu quero que vocês tenham a visibilidade. E cabecei duas coisas, que foi o meu compromisso, duas. Uma agora aqui firmada com Angelita e com Márcio que é o quê? Eu vou até mais perto dos dois aqui. Vamos fechar aqui para ficar. A parceria que a Londres Sports vai fazer com o paradesporto de Londrina e de região vai ser algo que nunca foi feito em Londrina e nunca foi feito nem no Paraná e nem no Brasil, que nós vamos acompanhar. Eu vou dar voz a quem, tem, a quem merece e vocês merecem a voz. Vocês merecem aquilo ali, ó. a visibilidade. Obrigado. Porque se eu tiver que nós bater de porta em né? porta, junto com vocês, pedindo patrocínio, eu vou correr atrás. Bacana. Se nós já somos uma potência em Londrina, nos aguarde. Vocês vão ver o que vai virar isso aqui. Vocês empresários de Londrina, peço encarecidamente, ajudem. O para-desporto. Ajuda quem tem necessidade. Muitos deles estão em cima de uma cama agora. Com depressão. A família não sabe o que fazer. A família está perdida. E são essas duas pessoas que estão aqui. Que dão oportunidade a estas pessoas. Então, como eu falei, vamos dar voz a quem tem voz. Mitamora, vamos para as considerações finais. Deixa, Eu agradeço você pela oportunidade de estar aqui conosco, passando um pouquinho só do que é o seu conhecimento e do que é o seu trabalho. Deixe seu recado. Pode colocar as suas redes sociais, telefone, como que faz para treinar com você e você se vira, você vai ter um desafio, Afinal afinar esse gordo que tá aqui do, do, do, olhando para ele. Cuida de mim também. Eu cuidei de você quando era pequeno, mas você cuida de mim. Era fácil cuidar de mim, né, Diego? <risos> ah? Era fácil porque você sabia o que queria, né? Então era fácil. <risos> tá, vamos lá. É, primeiramente, né, eu gostaria de agradecer o convite, Diego, Londresport. É um prazer estar aqui com todos vocês. Né, conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho lindo que vocês vêm realizando. Erisson já é um conhecido de alguns anos, né, Erisson? Então, para mim é um prazer estar tá, tá compartilhando esse momento com vocês, colocando mais o esporte né, em evidência. Em relação ao meu trabalho, você que está nos assistindo não precisa ser de Londrina. Hoje eu tenho alunos e atletas em mais de 22 países. Então, tem aluno no Japão, nos Estados Unidos, aluno no mundo inteiro, Realmente com o serviço de consultoria online, que é meu carro-chefe hoje. Então, você que está nos assistindo, é, basta me seguir no Instagram, arroba C-O-A-C-H Mitamura. E será um prazer estar ajudando de alguma forma. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Como eu falei anteriormente, era fácil me, me atender, né? Eu jogava, então, agora com você. Vamos ver. Beleza? Anderson. Muito obrigado por ter aceito o meu convite e nós não falamos nem nenhum terço do que você. <risos> de... é você. E, e vou... Depois das suas considerações finais, eu vou lá no meio daqueles dois fera lá e vou falar uma coisa que eu vou fazer em primeira mão aqui. Muito obrigado por ter aceito meu convite e as portas estão sempre abertas a você. Diego, quero agradecer mais uma vez. Eu até postei nas na minhas principais redes sociais essa semana que queria agradecer a todos, todos vocês das, aqui da mídia né, londrinense que eu tenho feito minha parte, mas eu tenho certeza que vocês também estão contribu contribuindo muito para dar visibilidade ao meu trabalho. E eu queria muito mais fortalecer o trabalho desses profissionais que estão aqui. Eu acho que existe tempo para tudo. Então, quero muito que as pessoas que nos assistam, apoiem, conheçam, eu sou voluntário no Roberto no Instituto Roberto Miranda, conheço o pessoal há muito tempo, quero poder me envolver mais, e, por favor, conheçam, visitem, vocês também que estão precisando, visite esse fera aqui também, que é um profissional, então, são dois projetos que eu tenho total liberdade e confiança de, de poder indicar. E só agradecer, e claro que vou ter que encerrar com uma das minhas frases, para esse momento tão difícil que eu tirei de minhas experiências que é ser resiliente não é mais uma opção, é uma necessidade. Então todo ser humano tem a obrigação de ser resiliente e isso não estou falando profissionalmente, não estou falando em busca de um sonho, mas também dentro da família, para estudar, para qualquer coisa. Então busque mais aprender o que precisa ser necessário para ser resiliente, porque é, vai ser um pilar para você alcançar o que você deseja. E mais uma vez, muito obrigado e agradecer também a Deus por mais uma oportunidade de estar falando aqui e ficar conhecido, né? acaba ficando conhecido, não tem nem como. Agora eu vou lá no meio dos dois. Eu vou lá, eu vou lá no meio dos dois. Aqui, ó, eu tô ali, ó, ó lá. Ó, o homem falou que eu tô ali agora. Agora eu vou lá no meio dos dois. Eu vou lá. O gordinho sexo só. Eu vou ficar aqui. Eu vou aqui, ó eu vou no meio desses dois monstros aqui. Eu vou no meio desses dois monstros aqui. Eu tenho um convite para fazer para vocês dois. Eita, rapaz! Eu vou dar início ao meu podcast. Legal. Que legal o pai mano. vai entrar nessa seara aí também. Eu não sei nem fazer isso aí, ô Eu não sei nem fazer isso aí. Olha, tá? legal, né? Sei tá. nem fazer. Eu, O, o meu primeiro convidado para o podcast, eu quero o Mitamura. Que nós vamos pra falar cara. bastante... E vamos contar um pouco da tua história mais a fundo. E o meu segundo convidado, Edson Baiano. Eu já estou fazendo, só vamos ver as datas. Provavelmente eu vá fazer é, num dia da semana à noite. Nós vamos sentar aqui e vamos, e vamos fazer um bate-papo, meu, daquele jeito louco que é, que é o que o pessoal quer saber. E, e eu vou falar uma coisa, vocês querem visibilidade? Vocês estão mortos comigo. Só isso que eu tenho para falar para vocês dois. Então o convite tá do tempo e eu já vou aqui ó, ó. O papai vai soltar um podcast. Agora aguento, papai, tá? Se vocês acham que isso aqui é só o... é só o começo, o papai vai pro podcast. Aí você vai ver, lá vai sentar político, vai sentar vereador, vai sentar Deus de todo mundo para falar. E lá o pai não tem censura não. Lá o pai vai falar, tá? Aguarde e confie que vem por aí. Angelito, meu muito obrigado. Você não sabe a honra de ter você aqui comigo para a gente falar desse trabalho maravilhoso que você faz. Muito obrigado por ter aceito meu convite. Eu que agradeço, Diego. Eu agradeço muito a todos vocês ao convite. Poder falar um pouquinho sobre o paradesporto sobre esses atletas, essas modalidades, para mim é, é mágico. Eu amo o que eu faço. E eu quero dizer a quem está assistindo, você que tem alguma deficiência, conhece alguém que tem alguma deficiência, olhe com amor para essa pessoa. Dê a ela, às vezes, o bom dia que ela precisa, o abraço que ela precisa, dê a esperança dela ter uma vida melhor. Não digo nem para estar tá mostrando o esporte, mas que eu olhe para ela. Essas pessoas precisam ser vistas e ter carinho, ter pelo menos a compaixão. Então, as pessoas com deficiência que queiram também estar fazendo parte, 2022, das modalidades do Instituto, nos procure E vai ser um prazer, né, Márcio? Vai estar atendendo. E é isso. Muito obrigado viu, Diego? Eu só tenho a agradecer. Márcio, sem palavras, a gente já se conhece das quadras, de, de, de, do esporte em geral, que a gente brincava, e vocês brincavam, e lá eu era o proprietário, e às vezes brincava com vocês, uma honra ter você comigo e saiba que aqui as portas estão abertas. Igual eu falei, vou estar mais presente de vocês. Então, meu, muito obrigado por ter aceito. A Angelita, na verdade, falou assim, posso levar um professor? Eu falei, lógico que pode. Eu acho que aqui a casa nós vamos mexendo, nós vamos colocando assim, nós vamos só pleiteando. Mas, muito obrigado por ter vindo e ter colocado aqui um pouco da sua experiência. E vocês dois vêm para o podcast também, ah, tá? só tô avisando. juntos, tá junto. Tamo é junto. que vocês vão dar muita polêmica o negócio, vamos começar com os meninos que é menos polêmico, <risos> aí depois aqui nós vamos para a borrachada que vai ser mais doida. Não, eu que agradeço essa oportunidade, a Angelita é uma parceira aí dentro do, do Paradesporto, e o Instituto Roberto Miranda, né? que nem o, o Erisson falou agora um pouquinho, é uma instituição que está aí para ajudar as pessoas com deficiência visual. Né? O, o Instituto não é só o Go ball, mas é sim uma questão de... É de fortalecer, reabilitar, é, a missão do Instituto, para você ter ideia, Diego, é educar, apoiar e reabilitar a pessoa com deficiência visual, para sua inclusão plena na sociedade. O nosso trabalho é esse, esportivo, social, cultural, educativo, de saúde. O importante é que a pessoa com deficiência visual seja vista, e seja é, é vista como uma pessoa que faz parte de uma sociedade. Muito obrigado, por. Deixar também um abraço para os atletas do Instituto, porque senão depois eles vão ficar me. Não, já estão te cobrando ali já. É, já estão, né? Então, a todos os atletas: o Lucas, Eduardo, Márcia, as técnicas, Silvana, Vanessa, a todos. Gente, é muito atleta, não dá para falar o nome de todos. Mas um grande beijo. Vocês são o que fazem, vocês são a minha gasolina, o meu combustível para mim estar tá lutando diariamente por vocês. Então, muito, muito, muito obrigado. E que venha 2022, porque vai ter muita coisa boa. Em nome de Jesus. E venho também pedir mais uma vez, rapaz, tô pior que fim de cego pedindo aqui. É certo. Já vou, já <risos> vou falar. Você que é profissional da área da saúde, profissional de educação física, que também é da área da saúde, que na qual eu faço parte como profissional de educação física, que sou também. Ajude. Não se esconda atrás do seu diploma. Não se esconda somente atrás de querer dinheiro. O dinheiro, ele pode comprar tudo, mas ele não vai comprar felicidade. E a felicidade está aqui, junto com essas duas pessoas aqui. Porque não tem como não ser feliz você vendo... O crescimento, você vendo a dignidade de uma pessoa sendo resgatada. Então eu peço a você profissional, enfermeiro, dentista, médico, fisioterapeuta, N situações, ajude. Você não sabe como a tua vida vai mudar. E aí nós vamos ver que nós não temos problema algum na nossa trajetória de vida. Eu fico aqui hoje com o meu recado de sempre. O sol brilha para todos, mas nem todos conseguem o brilho do sol. Um beijo do gordo e até sexta-feira para mais um programa Londres Jô João Soares, papai, está de sacanagem?